Bom, falar desses 18 anos do FISC é muito fácil para mim, porque dos 18 anos que o FISC está aqui em Araucária, a 8 eu tô no FISC e olha que eu só tenho 17. Entrei no FISC, era, era muito criança, fiquei um tempo sem fazer inglês, não consegui, logo voltei pro o FISC, porque o FISC é um lugar que além de você estar lá, Pro objetivo que você entra, que é aprender uma nova língua, você tá lá e faz amigos que vão durar por muito tempo, porque é diferente da escola, é um lugar que você vai para acrescentar os seus conhecimentos. Fiquei muito feliz de passar do quadro de alunos, quando eu terminei o meu curso, para o quadro de funcionários, porque assim que eu terminei o curso eu entrei como monitora. Foi uma coisa que me, que me abriu uma porta, assim, muito grande, me fez ver as coisas de uma forma muito diferente, tanto do outro lado. É realmente muito importante esse trabalho que o FISC faz, e eu fico muito contente de fazer parte disso. Espero que o FISC da Araucária cresça cada vez mais. É um lugar que só tem gente boa, só gente boa, os alunos, os professores, os funcionários em geral, todo mundo. Então o que eu desejo é que o FISC da cresça cada vez mais, e possa tocar a vida de todos os alunos, assim como tocou a minha. Parabéns, FISC!